Na condição de jornalista e de editor de livros, eu conheço o Paulo Canabrava e conheço a trajetória dele como jornalista e como militante político. O papel que a revista que ele toca, Diálogos do Sul, tem no momento é central. A gente precisa fortalecer a mídia alternativa, a gente precisa fortalecer... É, o debate político, e a revista Dialogos do Sul precisa do apoio dos seus leitores. A grande mídia tem apoio dos grandes anunciantes, quem pode ter uma... ajudar a construir uma mídia alternativa no ambiente político que a gente vive hoje é o leitor do Diálogos do Sul, é o internauta que considera esse conteúdo relevante. Então, eu convido vocês a assinarem é,